E aí galera do Youtube, bem-vindo mais uma vez ao PK Game Mobile E é o seguinte galera, vocês estão acompanhando o meu canal aí, faz um tempinho que eu não mando vídeo Mas dessa vez eu vim trazer um vídeo para vocês que a galera tem muita dúvida Eu não achei, foi muito difícil conseguir essas informações, certo? Vou dar a minha opinião e vou perguntar para vocês se realmente vale a pena Mas isso aí é uma coisa meio pessoal, né? Eu vim falar hoje sobre os VIPs, né? Se vale a pena ser VIP, quanto custa ser VIP e o que você ganha sendo VIP, certo? Primeiro, a galera que quiser ver passo a passo, tudo, ler tudo que vem no VIP, tem aqui ó, você voltando aqui ó, entra aqui no debaixo do, do seu PB aqui, certo? Então o meu VIP 8 agora e vem aqui em privilégios e aí se a gente voltar tudo aqui ó, tem desde o VIP 1... Até o VIP 15 aqui, ó, uma lista de privilégios que você tem sendo VIP, certo? Além da Áurea Maneirinha ali, que sempre tá embaixo do, do Char Tem alguma, algumas coisas a mais, certo? Então eu vou falar aí, um a um, pra galera que tá assistindo aí Pra ver se vale a pena ou não, né? Vocês serem VIP no Legacy of Discord Primeiramente, né, o VIP 1 Que é esse aqui Primeiro VIP lá né, que é um total de 200 diamantes para você ser VIP, ou seja, um valor aí em reais de R$ reais e centavos. Não é muita coisa, certo? E o que, que você ganha sendo VIP 1? Compra vigor três vezes que eu acho que é uma coisa que ajuda muito no começo. E no Reino Rúnico, né, onde você consegue as runas lá para adicionar na sua magia, você vai conseguir resetar e fazer novamente, certo? Isso aí é o eu acho que é o grande ponto do VIP. Um, aí, até que é pouca coisa, certo? Porque realmente VIP 1 é uma coisa que sei lá. Às vezes você ganha três reais, você vai lá e coloca. É, começando aí o VIP 2, que é um valor de dos 500 diamantes, né? Que aí já dá um valor de 16 reais. E o grande ponto, né? Além de todos os privilégios que tem aqui, que vocês podem ver aí depois, mais com calma, aqui no VIP 1, no VIP 2, desculpa, quer dizer que. O melhor é o que? Que os seus pontos de habilidade, ou seja, aqueles livrinhos, vão se acumular até 40. E não 20 como é no VIP 1 ou no 0. Certo? Então você vai poder ficar um tempo mais offline e vai conseguir juntar livrinhos. Não vai perder tanto, tanto livrinho aí que tem a diferença de 20. Certo? Esse é o destaque do VIP 2. Se você quiser pôr VIP 2, é esse o motivo. Se não, não vale a pena. Certo? VIP 3. VIP3 é um bagatela aí de 1K de diamantes que você tem que colocar no jogo, que hoje em reais dá 32 reais, certo? O principal atributo do VIP3 é o que? A função 10 Blitz, onde você consegue fazer os Blitz lá no futuro, isso vai ajudar muito. Fazer os Blitz mais rápidos em vez de fazer de um em um, correto? E comprar energia 5 vezes. Que eu acho que no começo aí dá uma boa ajuda E comprar pontos de habilidades quatro vezes Cada vez que você comprar você vai ganhar lá 20 livrinhos Isso no começo é show de bola Agora que eu tô mais no, no level 80 e pouco Eu compro só três vezes livrinhos Porque tem que economizar diamante Realmente é uma moeda muito cara o diamante nesse jogo Certo? Mas se vale a pena aí é de cada um Vamos lá pro VIP 4 galera Vários também atributos tal Tem a áurea aqui né, a hora é, ainda é a mesma Mas no VIP 4 é uma bagatela aí de 2 mil diamantes E um valor de R$64, certo? Qual é o grande diferencial do VIP 4? Certo? O VIP 4 aqui é Você ter um vigor máximo de 150 E poder comprar pontos de habilidades cinco vezes Esse é o top do VIP 4, certo? O VIP 5, galera O VIP 5 é o seguinte sempre volta aqui esse negócio, o VIP 5, o top do VIP 5, você passa a ganhar 20% a mais no calabouço de ouro e na defesa da cidade, certo? O valor do VIP 5 hoje é 130 reais, que você vai colocar os 4k de diamantes, né? Ainda vai ganhar em dobro tal, mas isso, claro que é, a vantagem de você comprar, ter diamantes também é uma boa vantagem, né? Por isso que a gente pode ver no ranking, vou até mostrar para vocês aqui, Rapidinho, o rank do, do meu server que é o 661. A gente pode ver: a gente pode ver o que Que os maiores VIPs são os primeiros, porque geralmente é por causa desse tanto de diamantes que o cara consegue. Ó, esse cara aqui, o terceiro lugar que é o Paralise, ele tava lá embaixo, ele passou mais de 20 pessoas só porque pulou do VIP 8 para o VIP 14 em 15 dias. Ou seja, o cara investiu uma grana pesada para subir no ranking e agora tá ali disputando com as cabeças ali, certo? A mesma coisa aqui, VIP 12, VIP 13... No caso aí o que? Eu, eu creio eu com o Eternity aí, que é o primeiro cara com VIP 12... Ele soube usar o melhor seu diamante nos eventos melhores aí... Vou até tá passando algumas dicas aí que eu recolhi esses um mês e pouco aí que eu já tô jogando... Já tô começando a entender qual é a manha desse jogo aqui, certo? Continuando lá, né? O próximo VIP, falei do VIP 5, agora é o VIP 6... A grande vantagem do VIP6 é o seguinte, galera. Você vai poder ter o vigor de 150 no máximo. Não, desculpa, eu já tinha falado esse. Só um minutinho aqui. Que eu falei na anotação, né? Eu tinha anotado aqui o VIP6. É galera, eu acho que o VIP 6 não tem vantagem nenhuma, porque 150 de vigor máximo você já consegue no VIP 4, certo? E é mesmo, esses VIPs intermediários assim os cara não agrada muito E outra, no VIP você pode ver, vocês vendo aí com calma certinho que nem poder comprar vigor 8 vezes por dia Galera, a partir do momento que você compra 3, 4 vezes no máximo, já começa a ficar absurdo o preço. Já não compensa mais você pagar 500 diamantes em sem vigor, certo? Aqui, poder abrir baú de diamantes 70 vezes, que é aquele baúzinho lá de, de ouro, eu, pelo que eu entendi aqui. Cara, não compensa, já vai ficar muito caro tal. Aqui mais para baixo, poder comprar PVP 50 vezes. A gente precisa comprar duas vezes para bater os 30 pontos lá e conseguir baú, os baúzinhos lá todos só. Não precisa de tantas vezes. Os caras vão colocar assim que eles meio que encheram um pouco de linguiça nesses, nesses vips aqui. Porque eles dão os privilégios que você não vai usar. Ou para você usar você vai gastar todo o seu diamante que você colocar. Certo? É... Eu acho que o grande destaque aqui pode ser aqui ó. Que eu anotei errado, que é o que? Seus pontos de habilidade agora é 60. E deixa de ser 40. Eu friso muito isso aqui porque é um resultado que você vai ter no jogo passivo. Você vai, sei lá, vai dormir, desligou, acordou de manhã cedo vai ter 60. E não 40 e não 20 como nos VIPs anteriores. Então eu acho que esse é o grande foco aqui, o grande ponto do VIP 6. Beleza, galera? Desculpa aí esse, essa falha minha. Aqui agora no VIP 7. né No VIP 6 e VIP 7 já muda a áurea. Do jogador, certo? VIP é, VIP 5, VIP 6 já fica azulzinha, VIP 7 também, azulzinha, certo? O grande diferencial do VIP 7, tá marcado aqui. Primeiro, 10 mil diamantes para você se tornar VIP 7 e 320 reais aí, para nós humildes brasileiros, né? 320 reais. Qual que é o grande diferencial? Você vai ter o vigor máximo de 200 e vai ganhar o sinor. Né? Se eu não me engano a gente vê aqui ó que é esse pet aqui. Eu vou fazer um vídeo muito legal aí vai ser meu próximo vídeo a respeito do pet do senhor. Eu vou tirar todas as dúvidas cara, tudo que eu quando eu entrei no jogo o que que eu tava du duvidando, o que eu não conseguia resolver e agora eu sei fazer. Eu vou decifrar esse jogo inteiro para galera que estiver acompanhando meu canal aí no próximo vídeo. Vou fazer top e muito parecido com esse aqui. Que eu acho que muita gente tem dúvidas sobre esse vídeo aqui. Certo? O próximo VIP O VIP 7 foi o que eu falei Cara, só vale para pegar o sinor e 200 de, de energia aí Eu acho que 200 de energia já é muito <coughs> Falar pra vocês galera Eu durmo, é, sei lá, 8 horas, né? 8, 9 horas a gente dorme Eu não consigo chegar a 200 E meu máximo hoje é 350 Certo? Por causa do, do VIP 8 aqui já o VIP 8 e tem mais algumas coisas no jogo aqui que também aumentam o máximo, tá? Não é o, só o VIP não, o VIP 8 se eu não me engano mantém os 200, os 200 de máximo, certo? Tá aqui o VIP 8, que é o, o meu VIP, certo? Aqui ó, seu vigor máximo agora é 200, porém eu tô com 350 de máximo Então você pode ver que eh, eu escolhi esse VIP aqui porque eu acho que é o, é o melhor assim... Em, que eu, vale, eu acho que vale a pena colocar até aí, certo? Vou dar minha opinião aí, mas o que eu falei, se vale a pena ou não, vai de você, certo? VIP 8, galera, 20k de diamantes você tem que colocar, dá um valor aí de 640 reais, né, pra gente. Aqui a diferença, aqui você já tá ganhando 30% do bônus de calabouço de ouro e defesa de cidade, né? Já é um pouco, 10% a mais aí do que no VIP 5, Certo? Além disso, você pode reiniciar a Torre da Eternidade, ou seja, mais Eterno, mais Lasca de Dragão. Você vai reiniciar duas vezes por dia a Torre todos os dias, certo? Máximo ponto de habilidade vai para 80. E além disso, você vai ganhar essa arma ilusória aqui, que eu acho muito maneira, só que eu ainda não, não foquei para comprar aqui, que eu estou guardando os diamantes aí para um, um, alguns eventos que vão acontecer. Eu vou falar no próximo vídeo também, certo? VIP9 galera, daqui pra frente é, Com as informações que eu peguei Eu acho que eu tô falando tudo certinho Mas se eu errar me desculpe Porque eu ainda não cheguei não vivi essa VIP9 VIP10 em diante, certo? Mas eu recolhi uma informação legal com o pessoal aí Creio que tá tudo certinho, certo? VIP9 40k de diamantes né? Assim como tá aqui em cima aqui, Eu tô com 20.900 Pra chegar a mil, falta um tanto aí Um total aí de 1.280 reais e qual é a grande vantagem do VIP 9? Cara, falar pra vocês. Fiquei meio decepcionado. É só o SINOR no rank... Não, desculpa. O Senhor no, no 10, né? Cara, o VIP 9... Velho, foi outro erro meu aqui. Mas pra mim, VIP 9 é só mais um VIP intermediário ali do 8 pro 10. Porque não vai ter diferença nenhuma. Eu achava que dava o SINOR aí no, no rank 5, mas pelo jeito não. Então... O VIP 9, se você não tiver querendo avançar direto pro 10, né? Esperar jogar o 9, jogar o 10 no outro mês. Pra mim não compensa o VIP 9, falar a verdade. O VIP 10, a grande vantagem agora realmente é o Sinor aqui no Rank 4. Bem que no próximo vídeo eu vou explicar muito bem, falando de novo aí sobre o Sinor. Se vale a pena, se não vale, certo? Mas, cara, o VIP 10, o que realmente vale no VIP 10 é essa... Todo dia você ganhar o, o ticket aqui, ó, o ticket de sombra para você ir no reino da luz e tal, que agora tá tá entrando outro outras atualizações que você precisa aí nesse reino das sombras, reino da luz, para você desbloquear outros ADDs e tal. Galera procurar um vídeo aí consegue achar também as últimas atualizações do Legacy Soft Discord, correto? Então, o VIP 10, o top é o ticket, o senhor. Rank 4 aí, querendo ou não, vale a pena também, é um, é um mascote muito top, certo? É, não sei se falei ainda, mas o VIP 10 é 80 mil diamantes e no valor aí de 2. reais aí. E o top também do VIP 10 é o quê? O seu vigor máximo vai para 240. Mas os ADDs do jogo, creio eu, que chega a 400 aí tranquilamente. Você vai conseguir ficar um, acho que um, dois dias fora do jogo e ainda vai estar tá lá ganhando energia e tal. Certo? O VIP 11, galera. O VIP 11 é aquele, sendo ele trocar a aura, é muito maneiro aqui que é do VIP 9 para frente aqui, fica uma aurinha mais maiorzinha, tal. O VIP 11 aqui que eu consigo identificar, que eu sou, né? Além do antes de falar o o bom, vou falar o ruim, né? Que são 160k de diamantes. Você vai ter que colocar no jogo que dá um total aí de 5.000 120 reais investido aí no Legacy of Discord aí pra gente se divertir um pouquinho, certo? E é, você vai ganhar o ponto de habilidade, agora vai ficar a 100 Ou seja, você vai entrar no jogo, vai ter 100 livrinhos lá pra você upar o totem, né? Vou até mostrar aqui, vai que a galera não sabe esses livrinhos aqui, galera, ó. Eu tô com 14 agora, o meu máximo é 80 Se você pegar rank 11, você vai chegar a 100 livrinhos Mexer aqui no totem aqui e tal Certo? E além disso, você vai poder extrair cinco pedras aqui na pedra, certo? Eu faço quatro hoje, ou você vai chegar ao máximo aí no VIP 11, a 5 extrair. E aí você pode refinar e tal. A galera que tá jogando aí, a galera tá sabendo como é que faz, certo? Do VIP 11 é isso. VIP 12, 250k de diamantes, um valor aí de 8 mil reais. Ou seja, para gente que é brasileiro, por isso que eu falo, é muito difícil... Eu, eu tenho quase certeza que no meu server aqui, BR, eu sou o top BR Se eu não me engano, eu não... Eu não nenhum outro BR tá no, na minha frente aqui Mas... o VIP 12 aí, 8 mil reais, se alguém quiser Creio que, certeza que algum BR já deve ter isso, já deve ser VIP 12, certo? E o top do, do VIP 12, a única coisa que eu consegui ver de diferente aí É o Senhor novamente, no rank 5 Certo? Se eu tiver errado aí, galera, me perdoa, mas eu li todos esses, esses atributos aqui não tem nenhum que, hoje, no atual jogo que, que eu tô fazendo, que, que vale a pena Porque também não dá pra você pôr VIP 12 todo mês, né? Você vai colocar o diamante ali uma vez só, vai, vai pegar VIP 12, VIP 13, VIP 14, tanto faz E vai parar, você não vai ficar ali todo mês, pá, pá, pá, botando diamante Certo? Então é isso aí Bem que tem outra, outro ponto, galera Esse jogo aqui é de tempo É tipo, creio eu que os tops lá do primeiro server Estão jogando há 3, 4, 5 meses aí Então eles vão colocando todo mês um pouco aí E vai chegando nesse, nesse valor, não é de uma vez, certo? E aí, beleza, o VIP 12 é isso Senior Rank 5, certo? A gente vem aqui a gente vai poder comprar o Senior Rank 5 por 15k Ou seja, o que você vai pôr, você já vai ter que arrancar um pouco ali pra comprar ele Correto? O VIP 13 galera, VIP 13 de li tudo ali, a única coisa que eu consegui achar de top Pô, legal o VIP 13, é o vigor 260 a mais, ou seja, você vai passar de 400 Aqui, nesse ponto, você ter 400, 500 de vigor máximo, eu acho que já não é uma boa vantagem Não sei se vale tanto a pena assim, então vai de você aí, certo? Beleza, VIP 14, né, que é quase o top ah, eu não falei VIP 13, né? VIP 13 é um total de 350k de diamantes, uma bagatela aí de 11.200 reais, galera VIP 14, 500k de diamante, 16.000 reais aqui pelo preço, aqui pra galera que não sabe, o preço tá aqui, certo? Aqui tem alguns ainda para ganhar em dobro Mas aqui eu, tô, eu fiz muita conta Comprando só 10 mil aqui 320, 320, 320, 320 Dá esse valor aí que eu falei para vocês VIP 14, 16 mil reais Isso, né? Pontos de habilidade 120 Foi o que destacou aí no VIP 14 E o Sinor Rank 6 Ou seja, o Sinor no Rank máximo, né? É, e eu acho que o VIP 14 Ele vale muito por isso Porque você vai ter um pet top Um pet que não é free no rank 6 já, certo? E só, tipo, sem esforço no jogo, né? Vai ser uma coisa... Um esforço na real mesmo E aí, o VIP 15 O grande top do VIP 15 é o que? Você ter a arma rank 10, certo? Mas tá aí um ponto Eu, particularmente, já tenho a arma rank 10 Vou até mostrar pra vocês aqui, né? Que é essa... A donadinha aqui A arma rank 10 Como que eu consegui essa arma rank 10 aqui? Foi no evento magnata Se eu não me engano eu gastei se eu não me engano, uns 8 mil diamantes Que é o que eu tenho hoje aqui Se a galera juntar aí durante o mês consegue também né? Claro que vai dependendo do servidor o Servidor que tiver muito gringo Os cara, sei lá Bota diamante demais, não compensa Mas tá aí O VIP 15 ganha uma áurea top é o top do jogo, você vai ganhar, vai comprar na realidade né, a arma Rank 10, vai poder comprar E vai ganhar o título, que também dá alguns ADDs aí, mostrar pra vocês Acho que se não me engano é o último, aqui ó, o título superior, que você ganha todos os atributos 1% Dependendo do level que você tiver, 1% é muita coisa, você vai conseguir evoluir aí, vai conseguir bater mais ainda né mas isso aí já é para os top já. Eu eu acho muito difícil ver um VIP 15 aqui no meu servidor. Até tirando a Paralisa ele Mas acho que ela não vai investir mais. Porque ela tá colocando dinheiro. E não tá subindo tanto mais de, de de rank no jogo. E nem sei se vale a pena mesmo. Porque que adianta a guild dela. Que é a rival da nossa. Ela sozinha contra 3, 4, 5 top game aqui. Top servidor no, na minha guild. Eu acho meio complicado para ela. Então galera... É isso que eu queria falar, eu acho que eu deixei bem resumido aí, se vale a pena ou se não vale, é com você. Mandei os valores, quantos diamantes tem, que é uma informação muito difícil de conseguir aí na internet, eu não achei nada. Vou comentar até no, no post aí, no, no comentário do vídeo aí, para deixar pra galera pesquisar já achar. E é isso, é, queria agradecer aí o apoio da galera que tá curtindo meus vídeos, chamando no WhatsApp, mandando... Ideias aí de vídeos gravados e não perca o próximo vídeo que eu vou decifrar esse jogo, galera. Eu vou falar para vocês não o tete a tete, não o que você tem que fazer em cada lugar, mas sim o que você precisa focar para você jogar sem poder, sem precisar gastar muito, esperando os eventos certos e etc. Beleza, galera. Ó, um bom jogo para vocês. Até mais.